O telégrafo permitiu a comunicação a longa distância e ajudou a estruturar a empresa jornalística. tá? Esse foi o grande barato da época, porque enquanto no passado era tudo é, sem estrutura, era assim, o repórter era uma pessoa itinerante, era quase um edreiro lá do jogral, né? ele vinha de vez em quando na redação, a redação não tinha muito lugar, a redação era dividida com um salão de cabeleireiro, ou com uma, um café, tá? a redação era no segundo andar de uma editora de livro, era uma coisa assim... E era assim, a redação não existia assim, enquanto entidade. Né? Então, o ato de você ter um telégrafo que passa notícias regulares fez com que as redações pudessem contar com o serviço e aí prometer um serviço para o público. E aí elas começaram a, estruturar, a se estruturar. <SILENCIO>